Vindo ao canal, se você não é inscrito e quiser nos dar essa força aí, se inscreva, né? Pra você estar tá acompanhando aí o nosso trabalho. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês um detalhe que talvez esteja acontecendo com você, tá bom? Aquele erro na hora que você vai instalar o Windows, principalmente é, se você tem é, dois HDs ou 3 HDs espetado aí na sua placa-mãe, tá bom? E eu vou explicar pra vocês aqui um detalhe. O Windows é esse aqui que vocês estão vendo aqui, tá no, no, no CD, né? Na, na plataformazinha lá de CD, e vocês observam que eu tenho aqui vários HDs, na verdade eu tenho aqui três HDs, tá? Ou seja, dois HDs físicos e um que é esse aqui, ó, volume E, esse volume aqui é um SSD, e eu tô tentando é, instalar o Windows 10 nele, vocês observam que eu tô dentro do Windows 7, nessa, nesse disco local C aqui, tá? Esse está dentro de um disco rígido, que por sinal já não tá tão bom assim, né? Ele tá... É, dividido com esse volume G, ele faz parte, esses dois aqui são iguais, tá? E o volume J, o volume H, que é o volume H mais o I e mais o J, são três, esses três aqui, que está particionado, é tudo um HD só, esses dois aqui, C e, D, e G é outro, e esse E aqui é o, o SSD, como eu tô falando para vocês, que eu tô tentando instalar o Windows, mas de jeito nenhum ele instala, você faz tudo direitinho, particiona, coloca na... na é, no formato GPT, faz tudo certinho. Começa a instalar o Windows, quando chega em uma certa parte, ele para ou então ele nem inicia. Ele diz que não pode ser instalado nesse volume, tá? nesse, nesse, nesse disco, nessa plataforma, nessa, nesse SD ou nesse HD, enfim. E aparecem alguns erros, como final 015, final 025, 24, enfim, não importa o erro que dá. O que, é que eu quero dizer para vocês? Eu vou agora tentar instalar ele para você ver exatamente o que, é que acontece. E durante a instalação eu vou explicar para você como fazer para que você consiga fazer a instalação sem problema nenhum, tá ok? Bom pessoal, eu estou iniciando aqui o Windows, né, pelo, pelo instalador, pelo DVD, no meu caso aqui está tá sendo pelo, pelo CD ou DVD, né? E nós vamos ver o que acontece para no final eu explicar a vocês como resolver esse problema, tá bom? Se você procurar no YouTube, você vai ver várias formas explicando sobre isso aí, né? como resolver. Então eu vou passar isso para você porque você pode, pode estar tá passando pelo mesmo problema. Você observa aqui, ó, vou instalar, vou pedir para instalar, ele vai fazer todos os passos e vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos aqui, ó, aceitar. Lembrando a vocês que esse Windows é o Windows Lite, o Windows 10 Lite, tá? No meu caso, vai ser esse, essa opção de baixo aí. Inclusive, o HD já está até formatado. Nós vamos instalar nesse bichinho aqui, ó. 238, tá? Está pedindo para formatar, mas eu já formatei, não preciso. Eu vou avançar. Normalmente, ele deveria de instalar sem problema nenhum. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pronto, já apareceu aqui, ó. Não foi possível instalar o Windows no local escolhido. Verifique a unidade de mídia, saiba, saiba mais. Aí aparece esse código de erro aqui, ó. E já aconteceu de eu tentar instalar ele. Ele ia até mais ou menos uns 90% de instalar a primeira parte. E dá um, um piripá que ele entra em erro com o final 0.15. Vamos resolver isso agora. Eu vou fechar aqui, tá? E vou explicar para vocês o que vai acontecer. O que, que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fechar, vou desligar o computador e vou lá na placa-mãe e vou desconectar todos os HDs que eu tenho e vou deixar só o SSD. Vou instalar o Windows 10 e vocês vão ver eu instalando e ele vai funcionar perfeitamente, tá ok? Vou desligar aqui agora a filmagem e quando eu voltar já vai ser para instalar o Windows e você vê que vai funcionar tudo perfeitamente. Então, pessoal, aqui está o SSD de 250, né? que lá aparece 238, mas é de 250. E aqui o HD, esse HD veio com o computador, é um cadezinho bem antigo, da Cia Gate, tá? Nós vamos desconectar ele e vamos deixar só o SD. Lembrando a vocês que eu tenho aqui espetado também atrás estava espetado um outro HD externo, também da CiaGate, Gate, mas nós vamos para instalar o Windows 10 nós vamos deixar só o SSD. Eu não sei o que é que, o que, é que acontece, mas quando você tenta instalar um, um sistema operacional quando tem um HD já com outro sistema operacional, eu acho que a placa-mãe ela não, não, não reconhece e não aceita a instalação. Porém, se você instalar aqui separadamente depois que tiver instalado você reconectar o, o seu HD é, físico, ele funciona para os dois. Você vai conseguir entrar no Windows 10 e no Windows 7 ou no, nos dois sistemas operacionais, um trabalhando pelo HD físico e o outro pelo pelo HD SSD, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, só tem esse HDzinho, que é o SSD, nós vamos instalar nele. Agora ele foi, viu? E rápido. Vocês estão vendo que agora ele está indo? Eu vou dar um pausa aqui, pessoal, quando estiver é instalado, terminando a instalação, eu volto, para o vídeo não ficar muito longo. Agora ele vai ser reiniciado, como é de normal, né? A gente pode observar que ele está iniciando agora pelo sistema mesmo, está preparando-se. Bom pessoal, eu não vou me alongar mais porque a finalidade desse vídeo era mostrar para vocês que o Windows, que não estava querendo ser instalado no seu computador, lembrando você que tem mais de, de um HD, tem um HD físico e que está querendo gravar o Windows 7 ou 10 ou 11 é, no seu SSD, ele dá esse conflito. Eu não sei explicar a você por quê, mas o, a placa-mãe, o sistema não aceita, então fica dando erro, andando erro... E aí existe na, na, aqui no YouTube várias formas de como você resolver esse problema, mas de repente o seu problema é esse. Se você tiver com 2, 3 HDs espetado na placa-mãe, o seu SSD simplesmente não vai instalar o Windows 10, tá? Eu não sei se isso com o 7 acontece isso, mas com o 10 com certeza não vai. E a solução prática, simples, é essa aí, tá? Vocês estão vendo aí que o Windows já está pronto para ser, ser finalizado. Eu não vou continuar, como eu falei para vocês, porque não é essa a finalidade. Mas agora aqui eu vou finalizar. Né? E vou ficar por aqui no vídeo, para você que assistiu, muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like, qualquer dúvida deixa no comentário tá Não esqueça de entrar na BIOS para configurar para que o seu computador se inicie é, pelo seu sistema normal Ou seja, pelo sistema que você instalou, tá bom? E esse primeiro plano, o Windows que você quer e depois espeta lá o seu outro HD com o seu Windows 7 Ou sei lá, com o seu outro sistema operacional, Linux, seja lá o que for, não esquece de espetar lá e depois você vai configurar o seu, a sua BIOS para que você entre inicialmente, primeira opção, no seu Windows 10, que assim seja, né? E na segunda opção, no segundo sistema operacional, seja o Linux, o Windows 7, 10, enfim, tá bom? Então, para você que assistiu, muito obrigado mais uma vez, fica com Deus, até a próxima!